Na noite desta quinta-feira, Ademar Barroso, vice da candidata Nara Porto do PSDB, foi detido e levado para a delegacia de Trairi para prestar esclarecimentos. O motivo seria o pronunciamento feito em Mundaú, onde era realizado um comício da candidata Nara. Já na delegacia, Ademar prestou esclarecimento e foi liberado ainda na madrugada. Na manhã desta sexta-feira. Ao final da audiência pública realizada no fórum de Trairi, o promotor desta comarca, Igor Pereira, falou à imprensa o motivo da detenção do candidato a vice-prefeito, Ademar Barroso. foi um